Eu sou a louquinha do como. Tudo é o como faz. O como. Se a gente se aprofunda numa de uma determinada forma de fazer, a gente entende o nosso corpo fazendo aquilo e aí, quando for fazer diferente, a gente vai fazer entendendo o nosso corpo fazendo aquilo outro. A forma como eu penso assim é para a gente conseguir mesmo, se a gente fizer tudo de acordo com o que o nosso corpo faz, a gente não se submete no bom sentido ao movimento do outro e aí não agrega informação do nosso, fica sem repertório, tá? Até, inclusive, para as nossas coisas. Vou do lado. Como você Braços abaixo da linha dos ombros, tá? calcanhares na linha dos riscos. É, palmas das mãos para cima e a gente vai trabalhar com as qualidades de movimento diferentes. A gente começa primeiro caindo do joelho, queda do joelho para esquerda. E volta. Dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Quatro vezes. Dois, três, quatro. E quatro, dois, três, quatro. A gente vai fazer voltar. É não só essa força de centro. Tá pra todo mundo acostumado aqui, né? como se estivesse puxando o quadril. Mas se a gente pensar só nisso, aqui também fica. Vamos deitar e pensar que a última costela também está encostada no chão. Pra gente manter a curvatura natural da coluna. Senão a gente já começa a fazer isso aqui. Aí levando e tá assim. Tá? Aí começou a partichar, a o aquele fio de cabelo ali, que é importante senão a gente faz as coisas de qualquer jeito daqui a pouco precisa fazer outras coisas e a gente esse, esse, tudo parte daí para mim essa queda de joelho essa volta está para a dança contemporânea assim como o pande está o balão aí foi para a e aí a queda de joelho vai disparar um cloche e volta a mesma coisa dois, volta três, volta sempre para posição base porque hoje vai ser um dia de muitas explicações para não ficar umas coisas estranhas, movimento confuso. Tá? Então, longe, como um triângulo mesmo. Não deixa só dobrado aqui o joelho, tá? Ele vai longe mesmo. Quatro vezes. E quatro vezes com o braço. Longe. Dois. E três. Sempre voltando lá. E quatro fazer só esse quatro quedas de joelho, quatro costas e quatro. Só isso. Dá pra todo mundo fazer, senão a gente faz dois grupos, vem banho.